Eu gosto de estar pronto, porque não adianta você só aterrar se não tiver ponto pronto na prova. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascado, Corrida Perfeita, e hoje eu tenho o prazer e a satisfação de estar ao lado desse grande campeão. Sabe de qual esporte? É bem parecido com a corrida, mas tem uma singela diferença. Marcha Atlética, Caio Bonfim. Tudo bem, Caio? Como bem, é que você está? Tudo bem. Tudo certo? E há quantos anos você pratica a marcha? Eu, eu desde 2007. São 12 anos agora. 12 anos. É, é, aí era a categoria menor, depois fui fui juvenil, sub-23 e adulto. Né? Eu sou recordista brasileiro em todas essas categorias: né? menor, ah. juvenil, sub-23, e no, no adulto no 20 e no 50. É, sou campeão sul-americano, sou medalhista em Jogos Pan-Americanos, é, sou medalhista em Mundial, quarto em Olimpíada. Quarto e assim, Olimpíada. temos challenge, né? que são os eventos, né já Sim. ganhei prova em Portugal, já tive. É, vitória na vamos, China. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vitória na China, né? Com certeza sua vitória na China apareceu na televisão muito menos do que os gols da rodada do brasileiro, né? Acho que nem apareceu. Nem apareceu, né? Cara, isso é triste dentro do esporte, dentro da nossa sociedade. Mas, de toda sorte, você está conseguindo romper barreiras. Onde é que veio tudo isso? Por que, que você escolheu a marcha como esporte para você se dedicar se tem paixão ou se é só trabalho pra você, como é que funciona esse atletismo? Como é que, sei lá, cara, por que você escolheu a marcha? A marcha atlética, na verdade, quem é o louco da história são meus pais, né? Se a. Meu pai é professor de educação física, conheceu uma aluna na escola, se apaixonou. Dois anos depois eles se casaram e meu pai influenciou ela a ser atleta. Um dia ela, ela engravidou né, de mim. Quando, a, quando acabou ali a gravidez, ela estava 12 quilos acima do, do peso. E meu pai falou, ó, a equipe de corrida, que era a Carmen e a Solange, né, que são... Deu aquele toquezinho Deu... para ela, ó, ó correr, pode te ajudar a emagrecer. Pode... E, e, e aí ela estava acima do peso e ele falou, ó... Não dá pra você competir as próximas provas, porque só vai duas por prova, e aí na equipe tinha a Carmen e a Solange, que eram duas que foram pro Sua mãe de... já era atleta de ponta, então? De ponta, já, já ah, corria, ah, sim. mas com elas, mas elas eram de outro nível, né, de outro planeta. Nível meio alien. Né? Sim, e aí ele falou, não tem como eu tirar uma das meninas pra colocar você que ainda tá acima do peso. E minha mãe, poxa, mas eu quero competir, você sabe tanto que eu amo competir. Ele, ó, oh, tem uma prova que ninguém faz, tá livre. Qual? Marcha Atlética. <risos> tá aí livre, ela falou, ninguém quer esse ela negócio. Ela falou, eu vou fazer. E ela fez e se deu muito bem. Porque o pai falou: oh, você tem futuro. Ela ficou ali brigando uns dois, três anos ainda para assumir a marcha. Mas aí, no, é, isso foi em 92, né? Uhum. Em 94, ela já estava entre as melhores do Brasil. Em 96, ela foi campeã brasileira, recordista brasileira, campeã ibero-americana. Então Chegou ela a fazer tinha um... realmente futuro na marcha. Futuro. E ela fez o índice para os Jogos Olímpicos de 96. Um mês antes a Confederação Brasileira mudou para índice AA. Era índice A, né? E depois virou A. Ela não tinha mais tempo para fazer aquela bagunça. Foi Aquela política. Foi, assim, é, né? foi a pior performance dos atletas brasileiros, inclusive em 96, por conta né, de poucos atletas que foram. É uma chateação que ela tinha de não ter sido atleta olímpica, porque ali ela estava no ápice. E depois mudou para 20 km que a feminina era só 10. Então nasceu aí meu pai treinando ela, você nasceu ela. Era o berço do atletismo foi. né, do atletismo puro, você chegou a experimentar outras coisas, seu pai era sim, atleta sim. também de atletismo, né? eu Compitilha. fiz tudo, eu fiz tudo, botava macaquinho, fazia tiro de senco, sapatilha, só que meu pai falava, meu filho, isso é muito lento, não dá pra você, <risos> e como eu era muito novo, eu tinha resistência, mas não se testava né, uhum. e aí foi aí que a gente, pra mim a marcha nunca foi diferente, né? Nossa, um esporte é diferente, como é que ah, você, você conheceu? Eu lixo, via minha mãe fazendo, eu, e meu, eu tenho um irmão mais velho, a gente sempre falava, oh, mãe, a gente sempre fazia Na sabe família fazer ninguém macho. jogava bola, né? Não, eu jogava bola. Jogava? Jogava também, bola. Não tem eu, como. Eu, meu irmão nunca gostou, meu irmão gostava mais da natação, das doenças. eu gostava de, de qualquer esporte. Então minha mãe botou natação, futebol, eu vinha para o atletismo aqui com meu pai, como eu era aquele menino muito inquieto, a gente, eu, meus pais me colocaram em vários esportes, uhum. então eu joguei futebol, eles, foi muito legal porque eles deixaram eu, Deixa eu fluir, faz, né? o quiser, faz o que você tem quiser, faz o que você quiser, meu pai era muito sábio que ele falava assim ó, você quer arrebentar em campo, você tem que estar com o preparo físico bom, então vem correr comigo, aí eu ficava muito perto dele, né? eu sempre fui muito apaixonado pelos meus pais, então eu ficava muito perto deles, e numa brincadeira dessa, é, a gente viajando de férias, meu irmão falou, ó, hoje eu corri 40 minutos, foi até tal ponto, Aí eu falei, amanhã eu vou correr e vou, vou bater seu recorde. Maravilha. Só que minha mãe tinha um longão de duas horas. E ela falou, fica comigo, tá muito ruim treinar sozinha. Roda comigo esse filho, que eu, eu ia correr só 40 minutos e ia parar. E aí eu fiquei com ela. E chegou um ponto da, da corrida que eu falei, ó, oh, eu sei fazer essa sua marcha aí. Ela faz aí, então, aí eu fiz e ela continua, continua. E eu fiz essas duas horas com ela, né, ali uma hora e vinte, E né? você tinha quantos anos? Tava com 15 anos. 15 anos. 15 anos. E aí meu pai viu aquilo e ficou, ele machou ele, ficou, ele com você desde de quando, ó, a partir do 40 minutos ele foi machando. caramba, ele aguentou 1 hora e 20, ele nunca machou. e aí no outro dia ele me pegou pra correr na praia, você vai correr comigo, e a gente foi fazer uma, eu fui machando, e ele foi correndo, uhum. e aí ele apostou comigo, ó, quem ganhar, é, água de coco, pagar água de coco, quem perder então. aí eu dei um tirão e cheguei na frente dele, cara, eu acho que você fez... Eu fiz 4, ele fez 4,30 uhum. no último mil, né? E, ele falou, e você fez abaixo de 4,30. Marchando, marchando e você nunca machou na vida. E eu tô achando que você tem futuro. E aí ele começou a me encher o saco. Eu jogava no Brasiliense nessa época, né na categoria de base do Brasiliense. Pô, legal. Eu tive um preparador físico lá muito sensacional, que me ajudou muito. E aí ele ficava me cantando Vamos marchar, vamos fazer só um teste, dar uma chance pra você. Minha mãe não gostava que ele fazia isso. Deixa, menino. Aí eu fui pra uma Copa Brasil, que ele me prometeu. Ali eu eu prometi para ele que eu ia fazer esse teste e lá eu fui vice campeão brasileiro juvenil na categoria 18-19 anos eu tinha Pô, um achou, eu não tava nem com de e aí ele marcha. falou meu filho dá uma chance para você ir na marcha e eu me apaixonei pela marcha. onde é que você tira energia não só da fé mas como é que você faz para e seguir em frente, por assim dizer, eu, de pegar eu... o cara lá e dar aquele sprint é, lá no eu... rio, meu irmão diga, ai, meu irmão, quase subiu no bode, meu. Eu, eu assim, um, é a medalha de bronze, eu, eu passei o cara no último quilômetro, né? É... eu sou apaixonado pelo alto rendimento. Eu gosto do, desse, desse, do cara me ganhar, do cara ser muito bom, eu Tem ter o treinado. No olho, né, É, do cara, de eu treinar tudo e o cara ainda me ganhar. Meu forte é voltar pra casa, meu forte. Você quer treinar mais? É, é a minha segunda-feira meu forte é minha segunda-feira. A minha esposa sempre fala isso, cara, o cara vai arrebentar na próxima, porque eu Botou sei que ele tá... <risos> então eu gosto <risos> é disso, eu gosto de estar pronto, porque não adianta você só ter raça se não tiver pronto na prova, né? Então eu gosto de estar pronto, tanto que quando eu perco, eu perco o prazer. Eu chego lá na e ele falo, oh, foi um prazer perder pra você, porque eu dei tudo, treinei tudo e você me ganhou. E então, eu vou chegar Jesus. em casa e a próxima vai ser mais difícil. É difícil então eu gosto espírito, disso, né? então é nisso que eu gosto da prova, de chegar ali e, e mostrar tudo o que eu posso. Eu não... Eu, eu tenho um, um sério problema de voltar para casa ou voltar de um ciclo do, da temporada, olhar para trás e falar, pô, podia ter sido melhor ali, ali. Aqui. Eu odeio isso. Então eu quero sempre estar o meu melhor possível na alimentação, na recuperação, no treino. É, cara, não tem muito segredo, social. né, cara. Por é. isso que você se tornou o campeão que você é, cara. Porque não é só treino. Tem toda essa parte mental de querer sempre, ir além sempre puxar um pouquinho mais, né? E quais são, digamos assim, dicas que você pode dar para a galera para esse planejamento, para você conseguir essa disciplina? Né? Lembrando sempre que o que a gente faz no pequeno a gente faz no grande. Então quem faz isso no esporte, Sim. vai fazer isso na vida, quais são as suas dicas assim, para ter essa perseverança, para ter esse propósito dentro do esporte, dentro da vida? Ó, oh, Eu falo que com foco é cumprir o planejamento. O resto é neuro. Mas, cara, e no dia a dia, você marchando na rua, você marchando, as pessoas... Querida da nossa, as pessoas sempre olham e acho um negócio meio estranho. Porque elas não entendem muito da técnica da marcha, de você ter que estar sempre com o pé apoiado. E dos movimentos que você sim, tem sim. que fazer. O trabalho do quadril que você tem que fazer todo. E a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, né? Como é que era você, fora da competição, viver o esporte, que é a marcha? Como é que foi esse impacto, né? Digamos, até mesmo o impacto social nas eu... pessoas... Eu sempre tive uma personalidade muito forte, e eu sempre entendi porque eu sempre vi minha mãe chegando em casa reclamando, uhum. comentando, oh, hoje um cara jogou o carro pra cima de mim, hoje o cara me xingou, hoje o cara cantou musiquinha, hoje o cara falou coisas é, indecentes, e eu sabia onde eu tava entrando, Sua. e minha mãe falava, ó, oh, marchar na rua é teste de fogo, se você não tiver pronto, se você não aguentar um treino na rua, você não tá pronto pra ser machador então já aquilo já era blindado, eu já sabia, eu já sabia. Então eu sempre escutava. Todos Aí, os dias. Todos os todo dias. Dia, porque todos os dias. Seu treinamento você ia pra rua quanto tempo? Quanto tempo de treino você faz, assim, por base, diariamente? Eu faço uma média de 20 a 30 km por dia. E isso dá em quanto de tempo? Duas horas e meia, duas, duas horas, horas, e, horas 20, e meia. De marcha. De eu, marcha. Não fico, eu não faço isso aqui é, dando volta, eu ia é na te rua. Vai pra rua, rua direto. Na rua, na rua. Aqui, a gente está em Sobradinho, uma cidade aqui próxima a Brasília. No qual ela, como se aqui, Brasília é plana, planal e tudo mais, mas aqui seria o alto do morro, né? Aqui não tem muito plano, ou você tá subindo ou você tá descendo. Nas provas de marcha, são basicamente planos ou tem essa questão também da altimetria que você tem que trabalhar? Se essa altimetria aqui de Sobradinho te ajudou com isso? É, as provas de marcha são mais planas que uma prova de meia-maratona ou maratona. maratona. Porque como ela é um circuito, porque tem que ter os árbitros avaliando a marcha... Isso ela é um fica, outro detalhe, é, né? ela fica, é, Então geralmente é um a dois quilômetros o circuito, então consegue pegar uma região mais plana. Uh -huh. Então geralmente é mais plano, mas claro que você vai em cada país tem um um uma subidinha, então... mas é plano. Só que o meu trabalho, a base do treinamento do meu pai é com subida. Uh -huh, Para então trabalhar gente, mais força, resistência. É, ele gosta muito, muito. Então a sobradinha é perfeito. Porque acho que a base dele como atleta foi fazendo subida, então ele tem esse pensamento, então é a gente faz muito mesmo. subida. Então, Caio, lembrando essa parte da, da punição, né, que o árbitro fica ali de olho para observar se você teve fase aérea, se não teve fase aérea. A parte técnica acaba sendo fundamental para você, tanto para você não ser punido, como para você ter uma performance. Como é que você vê isso da parte técnica para o seu, seu padrão de movimento, para a sua atividade, para você melhorar a sua performance e não ser punido? É muito trabalho, muito trabalho. Eu faço trabalho de né, educativo, de técnica, uma vez por semana, né, na sexta-feira, aquele dia é sagrado para isso. Mas os, nos outros dias também continuamos esse trabalho, né? Porque a minha mãe que é responsável por isso, então ela perturba muito a minha cabeça, ela vão corrigir o braço, o joelho, tem que acertar isso, eu não estou gostando. E a filmagem? Muito importante a filmagem. A filmagem é para tornar consciente. Sim, né, sobre pra ela entender. é tá... isso aqui que eu não tava gostando. Porque às vezes você tá achando que está normal, porque está acostumado, né? Uhum. E ali ó, ela falou: Aqui eu tava gostando, é essa. Aí você lembra o que, que você estava fazendo naquele momento. Aí você começa a ter noção. E é por isso que o educativo é, ele é tão importante. Para você ter consciência de como fazer esse movimento que eu não sei fazer. Uhum. Entendeu? E aí você, ah, agora eu entendi como é que é esse movimento. Eu já cheguei a, a, a, a marchar um dia, em camping, por exemplo. Que minha mãe falou, nossa, sua marcha estava perfeita hoje. E ela filmar, eu ficar gravando ali e meia-noite, eu no corredor do hotel, eu ainda sei eu fazer essa... até. Dia. Ah, ela, ainda sei. Deita ali de volta e fala, caramba, será que eu ainda sei? Aí volta, é esse movimento, é esse movimento, eu tenho que acordar com esse movimento amanhã. Então a, a parte técnica ela é 24 horas, né? E o trabalho de força, como é que é feito nisso tudo? Você faz um trabalho de força? Como é que, é que você a trabalha? gente faz um trabalho de força na base, pensando em tudo né forma geral pra, é para ganhar até peso e músculo e tudo para quando tá aquela pancada de muitos quilômetros a gente ter um, um estoque e depois a gente vai trabalhando um trabalho de força mais específico né? Uhum. Mais específico período da marcha mais competitivo é. ali. E aí eu faço pilates também para fazer essa manutenção de força, porque eu não consigo fazer a musculação o ano todo. Uhum. Senão fico muito pesado. Então a gente larga a musculação e fica fazendo o pilates, esse trabalho de força aqui na pista. E alguma perto de algumas provas, a gente faz um trabalho específico para aquelas provas. Aquela prova a gente sabe que tem uma subidinha em tal lugar. Uhum. Vamos fazer um trabalho de puxar pneu, né? De fazer um, um trabalho de tração. Bem específico para os músculos da marcha. Né? Tudo bem consciente, profundo fundo, né? para coisas que você quer fazer, para o movimento que você está aplicando. Isso é fundamental a questão da consciência. Né? Você me falou agora, falou antes, da consciência sempre da aplicação, de você estar consciente sobre o que você está fazendo. Né? Isso é muito interessante, que é o que a gente fala no Corrida Perfeita também, que é a nossa base 1, que é a consciência sobre o movimento. Como que você interage isso o Pilates, que é uma pergunta que a galera sempre, sempre me bota pra gente e tudo mais, como que ele te ajuda? Porque você é um cara que precisa de muita mobilidade em certas partes do corpo, principalmente o quadril, né? Como é que você trabalha isso? É só no Pilates? Você faz um trabalho de flexibilidade por fora? Todo dia você dá uma esticada? Como é que você trabalha essa é, mobilidade? Eu, eu, o fundista tem um problema de encurtamento, né? É. Então, assim, eu, o Pilates, é a parte principal é a flexibilidade. Né? Às vezes, meu pai falou, hoje tá quebrado vai lá, mas pelo menos só alongue, né? então é um trabalho de flexibilidade, não é só de alongamento pós-treino, que eu faço também, é ali para dar uma soltada do treino, mas é um trabalho de flexibilidade, você para eu não... pensando naquilo para você ganhar isso. mesmo e, ali, e aí eu deixo na mão das fisioterapeutas ali esse trabalho de flexibilidade, eles local. eu quero fazer com força também, né? que, eu, que o pilates dá essa, uhum. essa chance, então você faz um trabalho de força junto com flexibilidade. E Tudo aí, isso pra você ganhar velocidade, velocidade, né? Porque você tem que trabalhar a amplitude no máximo do seu movimento sem tirar o pé do chão. Sem tirar o pé do chão. E, eu, e não machucar. Você me falou agora em off, cara, nos seus 20 km você vai a 16,5, cara. 16,5 é muito rápido. Sem é tirar média, o pé do chão. É a, média. a média. Eu já bati 20 km por hora dentro de uma prova. Credo. 20 km por hora. A minha última volta na Olimpíada foi 21 era. km por hora e eu não peguei o cara. Fui quarto, né? Fiz 3.45 no último quilômetro. E a para dar aquele pulinho. E dar né? aquela corridinha. Dá corridinha né? eu, eu não sou bom corredor, não, eu não penso nisso, você mas dá você... vontade de querer ganhar. Você consegue mesmo. correr a 20 km por hora? Eu nunca nem tentei. <risos> nunca mas nem tentei. a marcha sai, né? É, a marcha sai. Porra, fantástico. É, é um cara. momento ali rápido, né? Mas Pô, mas, mas é o... tira 20, cara. Tem gente que não consegue dar tira 20 km por hora correndo aproveitando essa marcha. Eu já botei em esteira 22km por hora. Cara, esteira. que dinâmica fantástica. Mas assim, a só a só 22 aí, aí parou. Só, era só O só, só um desafio. Tirinho, né? uhum. Cara, que porra! Eu quero ser o Caio Bonfim, quero bater os recordes do Caio. E aí, cara, o que, que você fala pra esse pessoal, essa visão de futuro do atletismo e da marcha, né? Porque a marcha tá sempre ao lado, né? Galera quer saber da velocidade. É. E o fundo tem trazido tanta medalha, e né? O e tem a trazido tanta medalha. Mas é na verdade assim é muito difícil atleta no país. Não é fácil mesmo. Mas também não tem nada fácil aqui. É. Né? E assim esse, eu acho esse ponto a ser observado. Né? É. Eu acho que a base de tudo é a perseverança. Perseverança. Quando você tem talento pro, pro determinada coisa, independente de ser é esporte ou não. É, o segredo está na perseverança, né? quando eu comecei é, era só um menino, gostava de fazer marcha atlética, aí pegava a seleção, a primeira vez que um marchador pega essa seleção, aí você vai, ó, já estou já abrindo caminho aqui, né? uhum. daqui a pouco eu consigo bolsa atleta internacional, a primeira vez que um marchador ganha bolsa atleta internacional, daqui a pouco é, eu estava entre os melhores do mundo, né? eu fui em 2008, quando era menor, eu fui segundo do mundo, em 2010, quando era juvenil, eu fui quarto do mundo. E ninguém falava de marcha, né? E, e aí a gente foi abrindo caminho e é perseverando. Tanto que no meu, meus primeiros anos adulto, que foi o ano Olímpico de Londres, né? 2012, é, muita gente, você tá jovem, vai, vai dar tempo, você vai conseguir uma hora. E, e a gente tinha muita pressa de estar nessa Olimpíada porque a gente queria estar no Rio pronto. Não uhum. queria experimentar uma Olimpíada fora, lá, lá no Rio. A gente queria antes. E, eu lembro de uma prova específica que eu quase fiz o índice para a Olimpíada, parti na trave e um treinador do, do Equador chegou, não, você é muito novo, a próxima você vai, fica tranquilo. E eu falo, cara, eu quero agora. Eu quero, eu, eu tenho um potencial que eu tenho que mostrar. As pessoas não, não mas, sabem ainda. Nesse ponto, você tem um potencial que você acredita em você mesmo. Mas o que é que te fazia mover de além? Era só uma questão particular sua? Ou você via dentro disso um propósito? Mano? Não, eu sempre... Eu tenho muita fé também, né? Então eu tenho... Um, era, uma, era uma coisa minha com Deus também. Mas eu queria que as pessoas pudessem pegar um caminho mais fácil depois de mim. Eu queria... Tá abrindo, eu, é, rompendo Eu queria barreiras. estar na Olimpíada porque eu sabia, como atleta, que eu tinha capacidade de estar ali. Mas eu nunca queria um, as conquistas que, a, que eu poderia alcançar para que eu pudesse eu ganhar um dinheiro ou ter um apoio e ficar comigo. Uhum. Tanto que eu sou... Minha mãe não conseguiu, mas eu consegui... É, eu estou em Brasília desde que eu comecei, eu, não, eu, não não tenho um, que eu, eu tenho um clube que é caso, né Centro de atletismo Sobradinho, meu pai e minha mãe fundaram em 1983, eu não ganho nem um real do meu clube, uhum. enquanto eu vou para São Paulo para ganhar 10 mil, 15 mil, que eu tenho proposta todo ano. Por que eu abro mão disso? Porque eu estou ganhando muito bem? Não, porque eu quero que alguém pague esse preço, porque eu sempre falava isso, alguém tem que pagar esse preço ficando aqui para que a gente continue tendo um atleta aqui, porque o cara vai embora, o São Paulo explora ele, ele volta para cá, ninguém nem lembra dele, porque não é reconhecido nem para São Paulo, nem para o Brasília. É. Entendeu? Então era uma coisa que eu queria pagar esse preço para que o clube pudesse ter mais atleta, poder ter mais gente. Fazer um né? legado. Ter um legado. E hoje a gente tem um atleta com índice para os Jogos Pan-Americanos. a gente tem um atleta que foi duas vezes vice-campeão do Troféu Brasil. Nós temos um, um brasileiro agora acontecendo no Sub-20 que a atual campeã é daqui, tanto no masculino como no feminino. E fora isso, dessa questão do legado que você vem trazendo, porque o esporte, muito mais do que troféus, do que campeões, de forma cidadãos. Como é que você vê esse impacto do esporte, do, do caso, das coisas que seus pais fazem, porra, na cara e na coragem, por assim dizer, o impacto social do atletismo aqui? Como é que você vem fazendo isso? Como é que vocês vêm fazendo isso? Porque vocês têm esse trabalho sim, social também. Sim, meu pai fala sempre que é alto rendimento, mas ele faz muito mais cidadãos que campeões aqui. Essa muito é mais, ideia, né? muito mais. Nós temos vários monitores aqui que são voluntários, mas são ex-atletas que que não tinham nada em casa, que o, a comida deles era o lanche do, do projeto, que os caras estudaram, formaram educação física e voltaram para cá para ajudar a gente a, a ter outros minutos. Isso, é né? é, isso é fantástico. Isso ah, é o papai, é isso aqui é a sua medalha olímpica todo ano. Isso é o 10 mil por mês. É, né? é Esse é, <risos> é o que você, você consegue. A gente tem um apoio da Caixa, a gente tem um apoio da Caixa, o clube tem esse apoio. É muito pequenininho, mas dá para dar o lanche. Né? A Sketch já ajudou com, com o calçado. Né, uhum. Ajuda, esse ano ajudou também Mas não temos pro próximo ano Então assim, meninos que vêm de chinelo Que calçam tênis pela primeira vez aqui Ficam apaixonados, vêm pelo lanche Daqui a é pouco o cara é bom pra caramba e tá correndo Então assim, esse trabalho social que a gente trouxe E eu, e eu, se eu outro detalhe Se eu saio daqui, pro, a caixa tira 70% Tira a grana daqui É, então o caso perde Então eu, eu, a responsabilidade que eu tenho De estar tá aqui Então eu gosto muito, porque eu me apaixonei por esse projeto que eles criaram, essa é a ideia. Ou seja, né? então você corre muito mais do que por você, pelos outros. Pelos né? outros. Só que está logo ali, o plano, qual é o plano lá na ponta, porque. E outra coisa, você tem os seus adversários. O cara não vai te dar uma banda, não vai dar uma cotovelada, você tem que pensar na sua preparação, mas você vendo essa galera que está sempre com você no circuito. Muda alguma coisa, não muda, como é que é? É, tem, tem dois tipos de adversário, né? Os outros e eu mesmo. Então tem que tomar. Eu, eu sei que eu posso. Eu vou chegar em Tóquio muito bem. A gente tem que trabalhar com um espírito de excelência mesmo para chegar muito bem. Nós trabalhamos isso para o Rio, a única vez que alguém. Eu fiz 1 hora e 19, 42 minutos. Foi a única vez que o cara fez 1 hora e 19 e não ganhou uma medalha na Olimpíada. É. Então meu pai sempre fala, faz 1 hora e 19 que tu ganha medalha. Foi, ó, oh, dessa vez não deu certo. Tem que botar bonquinho, é, então, né? então a gente não, não adianta trabalhar só eu Pra a gente chegar lá o melhor caio, que vai ser o suficiente. Talvez não seja porque o nível é muito alto na Olimpíada. Tanto uhum. que aconteceu isso no Rio. Então assim, eu, eu eu eu conheço todos os meus adversários. Eu sei que no quilômetro 15 é melhor estar com fulano do que estar com ciclano e se no final é, pra, é melhor estar tá com outro cara Quem do que. Esse tem que acompanhar, é. né? Se o é, cara esse é bom ca... de final. É, esse cara, cara é... é muito bom de final, só eu tem que matar ele agora. Claro. E esse aqui não, esse aqui no final eu sou bem melhor que ele. Então eu vou tentar matar esse cara aqui e trazer esse cara comigo pro final. Então ah, você é. tem que estar tá pensando nisso tudo. É uma estratégia, né? A própria prova. Agora é um. A Tóquio é. que a Olimpíada, assim, ela, ela é diferente de tudo, porque além de estar tá todo mundo muito bem, ninguém quer errar porque a próxima chance é daqui quatro anos ou não, não tem. Os japoneses estão vindo, o recordista do mundo é japonês. Uhum. Ele está em quarto lugar no ranking a japonês hoje. É. Eu, eu, eu, é, porque os caras trabalham bem, é uma prova é que, que é tem que trabalhar é. bem, né? E, e, e ele é o quarto do ranking japonês. O cara é o recordista do mundo e é o quarto do ranking japonês. Então os japoneses estão vindo muito forte. Tóquio é muito quente em agosto. Então tem muitas coisas que a gente tem que estar tá preparado pra não ser perco de surpresa lá. Tá pronto para todas as... as... Ué, com certeza vai dar certo. Caio, satisfação enorme, cara, estar tá aqui contigo. Depois vamos ver se a gente faz uma live, as lives de segunda-feira. E aí, Pode vocês que estão acompanhando a gente, manda a pergunta direto para Caio e vamos difundir mais esse esporte que é a marcha, que é fantástico. Meu irmão, olha o campeão que a gente tem, cara. Que satisfação. Muito obrigado, Caio. Eu agradeço, eu agradeço Dá mesmo. Dá o tchau para a galera Parabéns aí pela iniciativa, pelo que vocês estão fazendo. Obrigado aí vocês que assistiram. Estou muito feliz, acompanha a marcha. Tem muita coisa pra acontecer Fica esse ano. Fica com vergonha não, vamos é. trabalhar esse quadril. Pode trabalhar o quadril. Pode rebolar, não tem problema nenhum. Beleza. Valeu, galera. Vamos que vamos. Lado a lado, uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos.